Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal onde nós vamos dar continuidade àquele vídeo que nós havíamos falado, o vídeo anterior sobre decidir comprar um imóvel. Quais são os primeiros passos? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele passando aqui em cima para você e nós vamos nesse vídeo aqui Falar sobre a segunda etapa, e depois que você toma a decisão de comprar o imóvel e você observou tudo aquilo que foi falado no vídeo anterior, agora nós vamos falar quais são os documentos que você precisa preparar, se organizar para entregar para o banco e por que o banco pede esses documentos se você gostou desse assunto já que nós vamos abordar eu vou pedir para você clicar aqui embaixo e em curtir o vídeo Maceta lá o vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o Sininho para que a gente possa chegar à meta de 30 mil inscritos já estamos aí passando passamos dos 11 mil inscritos e muito obrigado a cada um de vocês então bora lá para o vídeo Gravei um monte de coisa aqui e acabou não gravando porque eu não apertei o REC. Nós vamos ter que falar tudo bem mais rapidinho para caber dentro do vídeo, dentro de um curto espaço e não estender muito o vídeo. Bom, eu não esqueci de vocês não, eu sei que nós comemoramos aí os 10 mil inscritos e precisamos fazer o sorteio da caixa de som, eu não esqueci isso, tá? Tivemos alguns problemas aí, mas eu comprei um novo software aí, um, um programinha, e licenciei, estou testando ele para a gente poder fazer, provavelmente eu vou falar a data aí no canal, fique atento às comunidades que eu vou postar a data do novo sorteio, beleza? Vamos aí... É, chegar aí os 30 mil, porque vai ter um outro sorteio aí maior, uma surpresa para vocês e não vai ter mais essas falhas, me perdoe mais uma vez. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre os primeiros passos quando você decide comprar um imóvel. E nesse vídeo nós vamos falar então justamente sobre como você se organizar com documento para conseguir facilmente o financiamento. E como é que você vai fazer isso? Bom, Documentação básica para você conseguir o financiamento RG-CPF, comprovante de residência e estado civil. Lembrando que muitas pessoas vão comprar imóveis, estão com o nome de casado, né? casaram, mudaram o nome e no RG está com o nome de solteira. Isso tem problema quando você vai fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Outros bancos têm uma facilidade, mas é bom que você atualize seu nome certinho na Receita Federal e um documento com o nome exatamente de casado ou de casada, tá bom? Já vi um homem trocar nome aí também por causa do nome da mulher, hein? Isso aí é não é muito diferente não, não é muito espantoso como vocês estão vendo não, mas vamos lá. Se você é casado, certidão de casamento. Se você é solteiro, certidão de nascimento. Se você é divorciado, com a verbação de divórcio, casamento com a verbação de divórcio. Se você está separando, não existe documento para separando, você é casado, tá bom? Então, ou você espera separar para ter a verbação, para poder entregar, porque não tem como você comprar, ou então peça a tua futura ex-esposa para assinar o contrato com você, porque ela também vai ser dona do imóvel que você vai estar tá morando, beleza? Documentos básicos. Documentos de renda, como é que funciona? Documento de renda, você precisa sempre dos três últimos extratos bancários. Oh, perdão, você sempre precisa dos três, três últimos olerites, tá? Contra-cheque, olerite... Você precisa disso para comprovar sua renda. Bom, Guimarães, mas eu não tenho, eu não sou registrado, eu sou autônomo, como é que eu faço? Bom, como é que você vai fazer? Você vai apresentar os seis últimos extratos bancários. Simples assim. Não são todos os bancos, eu costumo dizer assim, eu aprendi isso com um grande amigo meu chamado Gustavo Berto, que você não escolhe o banco. Isso mesmo, quem te escolhe, quem, vai te, quem, quem escolhe você é o banco. Não você escolhe o banco, entende? Porque se eu tenho extrato bancário, quero financiar na Caixa e não tenho uma renda é, padrão, a Caixa não vai querer me emprestar tudo aquilo que eu vou querer. Então, outros bancos pode ser que consiga financiar para você. Entendido? Então, seis últimos extratos. Mais o quê? Guimarães, eu tenho seis últimos extratos. Mais algum documento? Sim, você pode complementar a sua renda com o imposto de renda. O imposto de renda ele não serve apenas como um único documento de comprovação, tá? Porque ele é um documento da minha renda do ano passado, eu vou estar declarando agora. Então, do dia 1 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019 é o imposto de renda. Isso vai apresentar para o banco se eu tenho algum bem, se eu tenho alguma dívida. O banco vai utilizar isso como complementação para verificar a possível aprovação de crédito, tá? Bom, sou empresário, tenho prolabore. Posso mostrar o prolabore ao de contra-cheque do extrato bancário? Sim, pode. O prolabore você paga mensalmente. Aí entra um grande problema quando as pessoas querem é, financiar ou conseguir um crédito e você precisa se organizar, porque você pede o contador para fazer os seus últimos três prolabores e paga o imposto hoje e já pede o crédito amanhã. O banco percebe que você... Te, acabou de pagar o imposto dos três, dos três, dos três meses para justamente pedir e muito provável você vai ter o crédito condicionado, tá bom? Então o banco enxerga você desta forma. Então se você quer um imóvel, comprar um imóvel, já começa hoje a tirar um plurabore. É isso aí, essa palavra aí mesmo pagando certinho os impostos hoje, em junho, em julho, em agosto, em setembro, e pede em outubro, já se organize, não espere chegar em outubro para poder fazer julho, agosto, setembro e outubro para poder entregar, beleza? Tranquilo? Bom, sobre o extrato bancário, eu quero abrir um parênteses aqui, os bancos não são todos que aceitam, mas os que aceitam, ele precisa, você vai entregar os seis últimos extratos, então existem muitas pessoas que malandramente já começam a fazer retiradas e depósitos na conta do mesmo dinheiro para poder aumentar a movimentação. Então espante-se a saber que a movimentação que você tem, o banco ele te utiliza um cálculo e ele busca apenas uma, uma parte. Eu vou chutar aqui, porque eu já vi acontecer com informações da Caixa, que é o nome federal quando ela aceitou alguns extratos, porque o imposto de renda da pessoa era muito bom, é em torno de 15% a 20% da tua movimentação. Então, se você tem uma movimentação de 10 mil, o que o banco vai aproveitar é 2 mil reais. Se você tem de 20 mil, o banco vai aproveitar em torno de uns 4 mil reais e assim você vai ver que a movimentação tua tem que ser muito alta para você conseguir comprovar que realmente você ganha 5, 6, 7, 8 ou 10 mil reais. Mais um detalhe, quando você apresenta os seis últimos extratos, o banco ele identifica da seguinte forma. Ele vai pegar um mês que você mais recebeu. Rara, fiz uma movimentação gigantesca de 40 pau. Ótimo, vou conseguir o um financiamento. Ele vai retirar o, maior o mês com maior movimentação. E ele também vai tirar o mês de menor movimentação. Então, vai sobrar quatro meses. Dos quatro meses, ele vai somar a movimentação, que é 20% de cada mês, e dividir por quatro e ele vai ter a média do teu salário para te, te oferecer e verificar se a sua renda condiz com aquilo que você vai pedir para o banco. Entendidos? Gente, essa é a documentação básica. Claro que existem algumas outras documentações que existem casos a casos que vão ser selecionados, tá? pedidos. Se você tem alguma dúvida sobre a documentação que eu não falei aqui, ou se você tem algum complemento a fazer nesse vídeo, eu vou pedir para você escrever aqui embaixo quais são as informações, porque você vai estar ajudando não só a mim, mas como outras pessoas, que vão estar vendo esse vídeo gostou do vídeo ficou legal então não esquece não fica aqui embaixo em gostei do vídeo, clique em se inscrever no canal e clique no sininho para receber as notificações. Deixa eu dar mais um aviso para você que ficou até aqui. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, um formulário, não uma pesquisa, é um formulário que se você quiser me ajudar, é uma coisa nova que eu estou implementando aqui no canal, eu vou pedir a tua ajuda, clica lá, responde para mim algumas coisas e no final faça a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou te responder através do meu canal no Telegram, que vai estar no final da tela para você entrar e nós vamos poder Poder conversar vou poder dar informações melhores para as pessoas que estão lá no meu canal no telegram gente muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por você ter ficado até aqui não esquece não vai ter o um sorteio eu vou falar que dia que vai sair o sorteio e o próximo vídeo da semana que vem estou preparando aí algo especial para conversar com vocês eu tenho certeza que vocês vão gostar não vou dar aí um não vou dar um spoiler não só fica aí clica no sininho para você não esquecer um abraço e vejo você no próximo vídeo tchau